Bom, essa é uma demonstração aqui para demonstrar essa polia do arco composto compacto que eu estou fazendo. Um protótipo, se ele der certo, vai ser muito bom para tirar com ele. Aqui é uma polia bem pequena, vocês podem ver comparada ao meu dedo. Ela vai servir só para segurar a tensão da corda. Primeiro eu fiz ela com a proporção áurea, se eu utilizando uma planta de um violino, estreia de vários. Ela ainda precisa de muita ferramenta, claro. E aí eu fiz um uma demonstração aqui. Aqui essa corda é a corda que vai presa na lâmina, ou seja, essa polia vai presa na lâmina de cima. Essa corda vai presa na lâmina de baixo. Vai vir uma outra corda que vai prender ali também. Na lâmina de, da lâmina de cima, da polia de baixo. E aí eu fiz uma demonstração aqui com os elastiquinhos, só para mostrar. E aqui a tensão é acumulada. Essa polia ela vai servir só para segurar a tensão acumulada. Ou seja, ela não vai dar o, o a quantidade de corda que precisa para para puxada. As 28 libras que eu vou precisar. Aí, aqui, essa corda ela vai presa aqui. Não um puro parágrafo, esse paradoxal, é esse, né? E aí, a energia armazenada é liberada da seguinte forma. Aí eu só vou utilizar uma outra polia maior, redonda, né, para ela servir para acumular o tanto de, de, de corda que eu preciso para puxá-la de 28, 28 libras. É isso. Espero ter ajudado quem quem está procurando a, uma maneira de fazer polias para o seu arco composto artesanal. bem simples e falou